Trabalho excepcional do prazoeiro tremendo no Jassu. O Ministério da Saúde fez uma confusão com as doses de vacinas reservadas para o Amazonas e o Amapá. Mandou para um estado a quantidade que era do outro. Não é competência nossa levar, nem nossa, levar o que tinha Olá, minha gente. Estamos de volta com a nossa série Real Confesso. Sempre lembrando... Se trata de um trabalho do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em parceria com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Queria pedir também a todos e todas que se manifestassem nas nossas redes sociais, curtindo, postando o seu comentário, porque isso é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Hoje nós vamos falar dos crimes do presidente. É, relacionados à morte, às mortes em Manaus. Sobram indícios de que a morte de dezenas de pacientes por falta de oxigênio em Manaus no início do ano é, foi um crime com as digitais de Bolsonaro e Pazuello. Em 14 de janeiro passado, o Brasil se tornou manchete mundial quando pacientes com Covid-19 internados no Amazonas começaram a morrer asfixiado devido à falta de oxigênio medicinal nos hospitais do estado foram dias de sofrimento extremo para os doentes e seus familiares que assistiam à morte dos parentes sem que nada pudesse ser feito para ajudá-los nos dois primeiros dias 31 pessoas morreram somente na capital Manaus dezenas de outros faleceram nos dias seguintes e em outras cidades. Não demoraram a surgir várias evidências de que o episódio era um crime com as digitais de Jair Bolsonaro e seus ministros, em especial do então responsável pela saúde, general Eduardo Pazuello. Documentos que vieram a público nos dias seguintes mostraram que o governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas, como escreveu a própria Casa Civil da Presidência em tabela que lista os crimes do executivo na pandemia e que deu origem a esta nossa série réu confesso. A falta de oxigênio em Manaus foi uma tragédia anunciada provocada por um governo que optou pela estratégia da imunidade de rebanho e, por isso, sabotou qualquer iniciativa de contenção do novo coronavírus. Em 23 de dezembro de 2020, após notar o aumento acelerado no número de casos e internações, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, do Partido Social Cristão, editou o decreto para fechar as atividades não essenciais, Bolsonaro chamou a medida de absurda e Lima voltou atrás nessa decisão. Com o comércio aberto os hospitais continuaram enchendo, sobrecarregando o sistema de fornecimento de insumos. Em 7 de janeiro, a White Martins, empresa contratada pelo governo federal para fornecer oxigênio médico ao Amazonas, enviou e-mail ao Ministério da Saúde alertando sobre a iminente falta de oxigênio no estado, caso nada fosse feito. No dia 11 de janeiro, em outro e-mail, a empresa requisitava coronéis que trabalhavam no ministério um apoio logístico imediato para transporte de oxigênio, solicitando o uso de caminhões do exército para esse fim. Enquanto ignorava essas mensagens da White Martins, o governo federal pressionava as autoridades do estado a dar cloroquina aos pacientes. No dia 7 de janeiro mesmo, data do primeiro e-mail da White Martins, o ministério encaminhou o ofício pressionando a Secretaria de Saúde de Manaus a utilizar medicações antivirais nos pacientes. Abre aspas. Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando dessa forma inadmissível, diante da gravidade da situação de saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação, dizia a nota do governo, referindo-se ao protocolo assinado por Pazuello após seus dois antecessores se recusarem a fazê-lo. No dia 11, data do segundo e-mail, Pazuello chegou a Manaus para, entre outras medidas pontuais, lançar o aplicativo Tratcov, criado para auxiliar os profissionais de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes, visando aprimorar e agilizar os diagnósticos da Covid-19. Após o médico cadastrar sintomas do paciente e comorbidades, a plataforma sugeria prescrição de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e dioxiclina, todas ineficazes contra a Covid-19. O então ministro passou, voltou para Brasília no dia 13 e na manhã seguinte pacientes começaram a morrer sem ar. Após a instalação, a CPI da Covid no Cerrado tomou como uma de suas primeiras medidas a convocação de Pazuello, que deveria ter sido ouvido no dia 5 de maio. Tremendo, literalmente, de medo, o general apresentou uma desculpa para não comparecer perante a CPI. Seu depoimento eh, poderia explicar por que não agiu para evitar essas dezenas de mortes. Foi remarcado e o general Pazuello, ouvido, não explicou nada. Não é só a CPI que investiga Pazuello. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a investigar se houve omissão do governo Bolsonaro no episódio de Manaus. No pedido, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que Pazuello tinha dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados. Já Bolsonaro, segundo o parecer de juristas encomendado pela Ordem dos Advogados do Brasil, merece o impeachment por crime de responsabilidade, incluindo o de homicídio por omissão. O atual presidente gosta de usar a desculpa de que nada podia fazer uma vez que o STF teria retirado do governo federal as atribuições de combate à pandemia. É mentira. A desculpa esfarrapada já foi desmentida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A verdade incontestável é que Pazuello foi colocado no Ministério da Saúde para, para que Bolsonaro tivesse um ministro que não resistisse à sua política de imunização de rebanho. Ao aceitar a missão, o general se tornou cúmplice do capitão no genocídio em curso, que já matou quase 500 mil pessoas, e tem no caso de Manaus um de seus episódios mais chocantes. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Muitos serão infectados, muitos perderão sua vida também. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Toda e qualquer vacina está descartada. Nada será dispendido agora para comprarmos uma vacina. Não vai ter lockdown nacional. Parceria que tem o governo federal com o estado do Amazonas. Depois de manifestações, o governador Wilson Lima se reuniu com representantes do comércio e decretou a reabertura das lojas. Desde a semana passada, o Amazonas vive novamente um drama no sistema de saúde por causa da pandemia. Nada se compara ao que está acontecendo em Manaus agora. Falta oxigênio hospitalar em todas as unidades de saúde de Manaus. A papo aérea do cemitério é uma coisa assim, um filme de terror. Fizemos a diferença!